É, você que está vendo o, esse vídeo ou já viu esse vídeo, é, nos ajude a chegar a mil inscritos. Inscreva-se no canal e envie o link deste canal para três irmãos na fé. Ajude o canal a alcançar mil inscritos. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que o Senhor venha entrar na vida, na casa e na família desta pessoa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha tocar profundamente nesta família, nesta casa. Entra Deus com saúde na vida do enfermo, Entra com paz na vida do atribulado. Entra com prosperidade naquele que está carente. Entra com teu sono naquele que está com insônia. Entra com fome naquele que está sem fome. Entra com paz naquele que está atribulado. Entra com prosperidade naquele que tem falta do pão de cada dia. Ó Senhor... Em nome do Senhor Jesus eu oro para que a Tua providência divina venha sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha falar profundamente o coração do Teu servo, da Tua serva, desse meu ouvinte, para que ele entenda e compreenda que a porta de Deus está aberta para que nós possamos entrar. Abraçar e receber Deus em nossa vida. Ó Senhor, aquele que estiver doente, enfermo, acamado, o Senhor venha trazer saúde. Aquele que está preso, o Senhor venha libertar. Esta família tribulada, angustiada, entra com paz. Entra também com providência no emprego, naquele que está desempregado. Entra com providência naquele que o comércio não está bem. Sua empresa não está bem. este empresário está tendo grandes prejuízos, Deus. Entra com providência. Entra com portas abertas, com caminhos abertos na vida desta pessoa. Eu oro, Deus, para que em nome do Senhor Jesus, a Tua providência entre nas nossas vidas. Entra com paz nesta casa, nesta família. Traz paz ao atribulado. Alegria para o entristecido. Prosperidade para aquele que está em escassez. Abençoe a saúde, o trabalho, o negócio, a empresa, o comércio. Abençoe a casa, a família e o trabalho de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Receba. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de sair, dê o seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal Orando com o Pastor Arantes.